Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like que ajuda bastante e ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. Oi, para começar, Exu não, não é, é o diabo. diabo. Eu sou a Isabel, eu sou o Murilo e começa agora mais um episódio da vida de eu. <tos> Gente, estamos aqui pra falar como a gente conheceu o Candomblé, como a gente entrou nessa vida Eu sou mais velha com o Murilo, é, três anos e alguns meses Então, quando eu comecei aí, foi quando a minha mãe começou a namorar o pai do que eu falar, assim, eu já sou meio que da religião, assim Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, eu já queria entrar pra religião antes mesmo E no começo eu tive medo, porque eu não sabia o que era deixar né? É normal, a gente tem medo do desconhecido mesmo. Mas quando eu comecei a ver o que, que era, as pessoas me explicavam e comecei a ficar muito apaixonada pela religião. Minha mãe falava pros outros, eu era rato de quarto de samba. A pessoa se recolhia, eu falava, olha, eu tô aqui. Qualquer obrigação, qualquer coisa que tivesse tempo, eu estava lá. Não... Antes eu queria entrar também muito novo e minha mãe sempre falava você tem que tomar cuidado porque não tá na hora ainda e quando for a hora você vai se iniciar e você vai entender que é muita responsabilidade, muitas obrigações e que você vai ter que abrir mão de muita coisa das suas Viz de que é, o Murilo já incorporava e eu já rolava, então nós é, recolhemos para iniciar em julho de 2015 é, recolhemos nós dois e o irmão de barco, né, que foi tomar obrigação de um ano E a minha mãe que foi tomar obrigação de sete anos Era Nós tínhamos o mesmo pai. A gente meio que a gente já tinha entrado na religião Então meio que a gente já tinha começou a ver todas as, ou, todas as obrigações que realmente eram impostas Nessa época eu tava pra fazer 11 anos, então daí pra frente... Com anos de idade já tinha um monte de obrigação E a gente frequentava casa. sempre, até frequenta até hoje, né? Mas a gente sempre foi de lá com o meu padraço né? o pai do Murilo. E ele é Ogan e ele tocava em muitos candomblés e a gente ia pra muitos candomblés Muito lugar. É muito lugar de verdade, gente. A gente já fecha pra São Paulo inteiro, praticamente. <risos> a gente conhece o barco de praticamente todo. <risos> a gente só tomou obrigação de um ano quando tinha mais ou menos dois anos de santo, porque a. Ou atraso, aconteceu um atraso que a gente não teve como tomar uma obrigação realmente na, na época do ano. Uma... Conhece isso? Money, dinheiro. A gente era criança e não tinha dinheiro. Então dependia do dinheiro da minha mãe. Ficou com minha... Então a gente teve que esperar eles terem condições. E aí a gente tomou obrigação de um ano, junto com uma cambada de uma de um ano: minha, dele, de duas Equedes e um Ogan. Fora que estavam iniciando mais uma Equed, um Ogan e uma Yaú. Oito pessoas no a gente se iniciou, a gente não teve muito problema de preconceito, assim, questão de, de alguém bater ou xingar, assim, muito feio, porque a gente ia da escola pra casa da minha avó, da casa da minha avó pra escola. A gente foi morar com ela na época, porque ela ficou com medo né da gente sofrer algo tipo dessas coisas. Eu, o Murilo estudava numa escola na rua de cima e eu estudava um pouquinho longe, então eu, eu, a única coisa que eu tinha era medo de para pra merenda da escola descer, porque... As pessoas ficavam xingando de macumbeira, é, falavam que eu tinha que ir embora da escola, por isso, mas isso nunca me afetou, porque eu sempre, pus na minha cabeça que a minha religião não é uma coisa ruim e tudo mais. É. Nunca sofri nada porque na, no, na minha escola, minha professora mesmo já era, ela não era do Kambuai, é, mas ela já era de religião espírita, então meio que não tinha ninguém, não teve nada assim de preconceito. Foi na iniciação. Uma obrigação de um ano, a gente não passa muito tempo de preceito, não é só uma semana, então a gente fez nas férias, então a gente nem pra escola foi, a gente tava trocada de casa, então... a, não, a é uma... de três anos, a gente acabou tendo que trocar de pai de santo. E aí, nessa, nesse preceito dessa obrigação, aí sim ocorreu uma coisa meio chata. Ele levou um soco na cabeça, gente E também eu me que chamar minha mãe Mas graças a Deus, olha que incrível O diretor naquela época na escola Era do santo Então meio que ele já compreendeu Deu tudo que eu tava passando e tal E aí eu fui embora mais cedo E o menino foi suspenso Bom, gente, é, se vocês quiserem saber Como foi a convivência com um ao outro No quarto do santo Foi normal, porque a gente já dividia quarto junto Então a gente meu a gente, Muito tava dormindo. A gente já tinha vivido mil anos juntos no mesmo quarto, então foi a mesma coisa. A diferença é que lá eu era mais nova, né? Porque ele era o meu dofão. Já depois da nossa obrigação de três anos. Foi na festa de Inhansã do na ano festa passado. San, é, do ano passado. Na casa de santo da minha mãe, da nossa mãe carnal. É, só ser que tá gente sabe lembrando que... Sani, que ela não é nossa, nossa mãe, mãe Santa, de santo. Ela é cara, só nossa mãe carnal. Uh, eu ganhei um cargo na casa dela com o Baba Kekere, que é o pai, pai pequeno. Piquero, a mão direita. como diz negócio A, mão, a direita mão direita da mãe de santo. Acho que nossa história basicamente é essa. Ela bem colocada, bem por cima, ultramente por, por cima. Por cima, porque tem muita coisa isso.